Se liga nesse vídeo, você vai entender como dizer não pode ser um diferencial no teu bolso. Pode ser você ganhar muita grana e até mudar o teu comportamento na hora de você gastar o seu dinheiro. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui pra você entender tudo. Você vai ver como esse vídeo vai fazer muita diferença para você. Se liga! Fala, galera trans Peter aqui. Se liga, olha, esse é aquele tipo de vídeo... Realmente pra mudar teu comportamento, sabe? Pra mudar seu estilo de vida. É pra você rasgar a camisa e sair gritando na rua. Ah, você não vai gritar assim, logicamente, né? Mas você vai ver como dizer não pra coisa desnecessária libertador, de verdade. Vai mudar tudo na sua mente. E você sabe por quê? Eu vou te dizer por quê, mas só depois de você se inscrever no canal. Será que ainda tem gente que cai nessa, nessa chantagem emocional? Não, não precisa, mas eu preciso da sua inscrição porque vai ajudar muito, porque é pra você. Aqui a gente fala sobre você. Galera, é o seguinte, a verdade é que tá cheio de gente consumista por aí tem gente que ganha 100 reais e gasta tipo os 100 reais na mesma hora tem gente que ganha mil reais e gasta tudo tem gente que ganha 10 mil não deixa sobrar nem um real você deve conhecer gente assim, tem gente que é assim não tem jeito, tá? tipo é assim, ganhou, torrou e se liga porque também existe outro tipo de consumista o consumista é invisível, sabe? é aquele cara que compra uma paradinha aqui, essa parcelada aqui compra uma outra ali, tudo coisa que não precisa tudo por impulso, é aquela viagem de aplicativo, sabe? que tá custando 20 reais daqui ali na esquina e você paga mesmo assim. Daí quando você vai ver, você está pagando um monte de coisa ao mesmo tempo. Vai tudo acumulando. Minha mãe era assim pra caramba, tá? Daí você vê que existem as pessoas que têm renda passiva, sabe? É o dinheiro entrando o tempo todo, sabe? O dinheiro não para de entrar. Mas tem também a galera com a perda passiva. Vira um mês e descobre que está perdendo dinheiro o tempo todo. Esse tipo de gente você deve conhecer, com certeza. E aqui que entra uma outra ideia que você tem que se ligar, ok? Que são as anuidades do seu cartão de crédito. Ou as taxas de manutenção de conta corrente. Na maioria das vezes a gente nem vê que paga isso sabe não está nem ciente da existência desse tipo de cobrança mas está pagando sem saber e descontando dinheiro na nossa conta mas ó, então eu vou até já aproveitar e dar uma dica de ouro para vocês porque assim se você quer uma conta corrente com taxa zero de manutenção eu recomendo que você abra uma conta no Modal Mais tá que eu tenho certeza absoluta que eles não vão descontar de você nenhuma taxa invisível de manutenção de conta corrente no banco digital Modal Mais você abre sua conta grátis não tem valor mínimo para isso, ok? E para você que quer investir, fazer sua grana trabalhar para você, né, renda passiva, se liga que a corretagem é fixa a partir de 99 centavos para ações, tá? Além de algumas opções de corretagem zero. confere lá para você saber quais são. Ah, e além do mais, eles dão aquela força né, com orientação profissional para você. Tem chats, recomendações com os especialistas, tira dúvidas, notícias do mundo dos negócios, muito mais. O Banco Digital Modal Mais é completo para você, vai lá, você não vai se arrepender, vamos lá. Voltando aqui no assunto geral, se tratando de consumismo, tá? Onde entra a parte do não? Você deve estar me perguntando. Onde o não entra no consumismo? É bem simples de entender o conceito. E tem até um livro que eu li e reli esses dias, tá? Que é o homem mais rico da Babilônia. E lá um dos principais conceitos na estrutura da história é justamente acumular dinheiro. Guardar dinheiro. É sobre a ideia de você pegar uma parte do que você ganha e guardar. O próprio autor desse livro fala que pode ser uma quantia de 10%, mesmo que você ganhe muito ou pouco dinheiro, o foco é criar hábito de guardar, você precisa pensar sempre nisso é, é o seu hábito, é meio que um tratamento contra o próprio consumismo que a gente tem é criar novos hábitos, sabe quando você quer fazer uma dieta que não adianta você entrar naquele regime e depois sair? você tem que criar um novo hábito de alimentação, é a mesma coisa com dinheiro, você tem que criar um hábito de guardar o teu dinheiro é aí que entra o livro Os Segredos da Mente Milionária que fala sobre a auto recompensa, né? você tem que guardar dinheiro, mas você não pode deixar de viver se não é igual a galera que entra naquelas dietas rigorosas, como eu falei. Fica a semana toda assim, comer coisa pesada, daí num domingão, tipo, pô, o sol de lancha lá, e o cara se acaba num churrascão, cerveja, pô, gordura pra caramba. Não é assim. É a mesma coisa que guardar dinheiro sem propósito. Ou deixar ele lá, parado na sua conta corrente, sem investir. Vai chegar uma hora que você vai pegar tudo que você guardou e gastar tudo de uma vez. Então quando eu falo sobre 10%, não precisa ser necessariamente 10%. Não é uma regra, sabe? É tipo, sei lá, 7% no mês, 12% no outro. Se segurar quando puder e guardar mais quando você puder. O importante é guardar, lembra disso. Tem gente que gasta 100% salário com coisa que não precisa. Quem já viu esse tipo de gente? Pô, o cara ao invés de pegar e dar uma reformada na casa, de investir no celular bom, no computador bom, o que, que ele faz? compra, sei lá, 30 tênis de mil reais gasta tudo com bebida cara, paga a rodada de todos os amigos lá no bar e ainda reclama porque você tá guardando o dinheirinho né, para usar lá na frente pô, você não pode ser assim de jeito nenhum, tá? você precisa entender que não é o primeiro NÃO que vai mudar a sua vida dizer NÃO pro consumismo desenfreado, sabe? E esse gasto excessivo que você tem todos os meses é nessas pequenas mudanças de comportamento que as coisas começam a mudar. Você vai perceber que vai fazer mudança. O não vai ser gostoso, você falar. Você vai sentir que te, ele te libertou. Claro que não é todo mundo que consegue guardar uma grana no final do mês, eu sei disso. Só que aqui eu tô dando um norte pra vocês, sabe? O caminho que você tem que seguir. Tem que se organizar e organizar a tua vida financeira. Deixar o dinheiro parado na conta corrente vai fazer ele perder poder de compra pra inflação. É horrível isso. Então não adianta só guardar a grana, precisa cuidar dela, investir, fazer ela crescer. Depois disso vocês vão perceber a diferença que faz. Dizer não vai encher o teu bolso de dinheiro, vai fazer você realmente ter mais dinheiro. Vai fazer você ver o saldo no teu banco aumentar. Né? Vai ver menos dinheiro sair e, tipo, vai poder aproveitar o próprio dia a dia de um jeito melhor. Eu lembro até de uma história, sabe? Era um cara que, tipo, tava fazendo faculdade. Aí ele comprava todo dia aquele lanche na cantina, Sabe aquele lanche de 20, 30 prata? 20, 30 reais? Pois é, comprava tudo e ainda voltava para casa de aplicativo, pagava 50 pratas na viagem. E tinha uma mulher que tinha menos grana, tá mas tinha mentalidade de economizar. Levava água de casa, mas não comprava suco na área de refeição da faculdade, sacou? Levava marmita, ia de ônibus todo dia para casa, mas não pagava 50 reais na viagem de aplicativo igual outro carinha. Ela recusava ir para pra praça de alimentação e gastar. Foi sempre assim, trazia de casa. E o que que aconteceu? Dos últimos semestres de faculdade, o cara quebrou, ficou sem grana. E a mulher que economizava sempre conseguiu comprar um carrinho mais simples né, para ir a faculdade, sem se preocupar com o metrô lotado, com o ônibus lotado, e ainda usava o carro para trabalhar. Eu já contei para vocês aquela minha história, que eu deixei cair marmita no, no ônibus tal, que eu deixei cair marmita no meu trabalho, ou seja, eu levava marmita o meu trabalho. Eu levei durante anos minha marmita para o trabalho, não importa o salário que eu, que eu ganhasse. Eu já tive bons salários, mesmo assim eu tava lá levando marmita. Unha de fome? Não sei, eu gostava de economizar. Eu gostava que sobrasse dinheiro, eu gostava de ver o dinheiro parado na minha conta Então isso é uma coisa que está muito enraizado na gente, tá? Ah, Pedro, eu nem vou guardar dinheiro não, né? Não sei o que eu vou fazer com isso Galera, é o seguinte, vocês têm um oceano de informações aqui nesse canal Eu não estou te falando de, de toda a internet, tá? Falo só desse canal aqui Já daria inclusive para vocês tirarem umas mil ideias do que fazer com o seu dinheiro Só nesse canal aqui E essas ideias podem estar relacionadas à internet A projetos, a aquisição de ativos que te rendam mais grana, investimentos também que vão te dar um cascalinho todo mês. E aí, no projeto a longo prazo, você vai poder investir, e ainda tempo a bufunfa entrando no teu bolso até quando você estiver dormindo. É assim que funciona. Vocês precisam pensar lá na frente, no futuro, no que vão fazer amanhã. Se você não sabe, um dia você vai saber. Tá? E se você já tiver dinheiro guardado, você vai usar ele para fazer o que você bem entender, é teu dinheiro. É meio caminho andado. Mesmo que você não saiba absolutamente nada e nem o que vai fazer com aquilo. No pior dos casos, você vai ter uma renda para gastar. E já era, é sempre benefício não existe malefício em investir e organizar sua vida financeira e até aproveitando o gancho, vocês já sabem que a parada mais importante no mundo dos investimentos é o tempo, o tempo, e sabe por que disso? por conta dos juros compostos o juro composto é o juros sobre os juros, é o juros trabalhando em cima do seu dinheiro ou seja, se você tem juros compostos de 10% sobre 100 reais, você vai ter 110 reais no próximo mês os juros vai agir em cima dos 110 reais e não sobre os 100 reais iniciais, deu para entender? isso vai aumentando, aumentando, aumentando, uma bola de neve até que o juros fique imenso em cima de uma quantia muito maior do que aquela quantia que você investiu lá no começo por causa disso, quanto antes você começar, melhor para você mesmo que você não tenha em mente o que fazer, continua guardando seu dinheiro economizando seus gastos, sabe? cortando gastos necessários, Pô, pensa bem nisso, sabe? e até mesmo investir o seu dinheiro porque ao contrário do que muita gente pensa por aí não precisa juntar um monte de dinheiro para começar a investir, ok? dá para fazer isso com 30, 40 reais Pô, viu? Não faz a menor diferença pra você. E o mais importante disso tudo é o que eu sempre falo aqui no canal. Estudo! Estudo. Também não adianta nada você não buscar melhorar, buscar entender o que fazer com o teu dinheiro, sabe? Como, por exemplo, investir do jeito certo, como cortar seus gastos de um jeito eficaz, e não estudar nada além disso. Você precisa estudar. Já é um grande passo você sair desse vídeo aqui praticando o que eu falei, tá? Mas só isso não vai ajudar. Você precisa de estudos concretos. Horas, dias, meses de estudo, prática, aperfeiçoamento. Meu papel aqui é te entregar tudo o que você precisa pra entender o que fazer, mas se você não, não se ajudar, não tem muito que eu possa fazer. A minha parte é que eu estou fazendo, e a sua? Bora se ajudar, né, galera? Continua estudando, maratona os vídeos aqui do canal, que é tudo de graça. Tem mais milhões de vídeos na internet, tem curso, tem e-books, tudo que você precisa tá aqui na internet. Então fica aqui a dica final. Toma uma atitude agora para mudar a sua vida financeira. E de novo eu vou falar do Modal Mais, né? Já que tem mais de um milhão de clientes no Banco Digital Modal Mais, que disseram não para taxa de manutenção de conta corrente. E o próximo pode ser você. Abre sua conta digital grátis, começa a colocar essas dicas em prática, né? Se vai juntar dinheiro, vai deixar onde? Na poupança? Não faça isso, hein? Vê lá, hein, rapaz. É isso aí, galera. Link tá na descrição e não esquece, se inscreve no canal. Por quê? Porque aqui eu tô falando sobre você. Eu gosto muito de falar sobre você, de dar dica pra você. Principalmente porque eu sei que você pode vir aqui e mandar aquele feedback gostoso. Pô, Pedro, bacana. Essas dicas têm me ajudado demais. Gente, quando eu esbarro com isso, de verdade faz o meu dia. Vocês podem achar que não, mas é verdade. E eu tô falando do meu coração, ok? Então se inscreve nesse canal porque eu falo aqui pra você. Eu não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera.